Sou seu colega, analista judiciário do TRE Mato Grosso. Recebi prestação de conta zerada com declaração de ausência de movimentação financeira agora para 2020. Porém, consultando o extrato bancário, detectei tarifas bancárias numa soma de R$ reais ao ano. Nesse caso, você considera que é caso do juiz aplicar uma sanção pela falta de veracidade nas informações trazidas à justiça eleitoral e também devo fazer encaminhamento ao MP para apuração de crime eleitoral e suspensão dos fundos públicos? Eu sugiro que você faça diligências para que a direção se manifeste. E aí você vai questionar a omissão dessa tarifa. Eu até relacionei aqui tudo... Como é que seria a minha diligência nesse caso, né? Eu pus aqui para você questionar o local de funcionamento, se tem sede própria, se foi cedida para você verificar se o doador é proprietário do imóvel, se tem o um contrato de sessão, se a escrituração contábil está sendo feita. Aí você pode pedir tanto os livros é, digitalizados, se eles não tiverem feito a ECD. Veja também se nos contratos desse imóvel, se houver, houve informações relativas a despesas com internet, energia elétrica, aí você vai montar um robusto parecer com todas essas informações, veja se houve doações entre as direções, veja também se essa direção lançou candidato, porque a eleição passada foi municipal, se houve candidato, atenção maior aí, porque pode ter havido movimentação, prepare o seu parecer sem juízo de valor, deixe que o juiz examine, a sua robusta coleta de informações e ele decida pela aplicação de penalidade ou não de acordo com a sua convicção.